Em mais uma das visitas técnicas aqui na NRF, nós estamos no Walmart Inteligência Artificial. Uma loja do futuro, no presente. E aqui nós estamos trazendo os empresários brasileiros para conhecer essa tecnologia. E o mais bacana de tudo isso é o equilíbrio entre o digital e o presencial. Aqui, com essa inteligência artificial, mais de mil câmeras nessa loja. Parado a mais de 180 vezes um jogo de futebol americano em câmeras de filmagem num jogo. O mais importante é que com toda essa tecnologia não se demitiu um funcionário Pelo contrário, se contratou mais funcionários Porque a experiência entre o digital e as pessoas que estão aqui, o físico, é muito importante e Nós temos um exemplo, uma câmera focada, full time Ele vê o espaço quando é retirado o produto, é reabastecido rapidamente E tiveram um aumentos de vendas Isso significa uma loja muito mais rentável, muito mais agradável para o cliente